Bom, a gente vai mostrar a impermeabilização do casco de madeira, tá? Esse casco ele já está lixado. Eu já selei algumas, algumas frestas que haviam com massa, para que, que a resina não vá lá para dentro. Então eu vou misturar o catalisador na resina. A gente vai fazer agora um, um banho de resina com um pincel em todo o casco. A gente inicia por aí, não vai iniciar direto com a fibra, tá? Por que esse banho inicial? Porque quando a resina começar a gelatinar, ela fica em ponto de taque. Você encosta o dedo, seu dedo gruda e solta, mas sai limpo, não sai com resina colada nele. Nesse ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tecido... Vai colocar sobre a peça e vai grudar ele na própria resina, dando atenção em todas as frestas, tá? todos os cantos, para que ele se molde certinho. E aí a gente aguarda mais uma hora para a resina endurecer e prender esse tecido no lugar. Com isso a gente consegue fazer curva, a gente consegue fazer um, um formato arredondado desse sem formar bolha de ar. Então vamos primeiro para para pincelar a resina estou usando um pincel grande aqui para facilitar e ir mais rápido tá você pode usar um pincel menor bom vamos tomar só atenção agora para não não deixar nenhuma parte de resina escorrendo tá quando você finalizar passa o pincel bem de leve por cima porque assim você elimina qualquer ponto de resina que esteja escorrendo tá, agora a gente vai aguardar essa resina Começar a endurecer para que a gente possa vir e colar o tecido por cima dela. Bom, olha lá, já passou mais ou menos uns 20 minutos. que A gente precisa é isso. Eu vou mostrar com o um plástico. Tá? Ó. Que ele realmente gruda, tá? Esse é o ponto, tem que sair limpinho. Agora a gente vem com o tecido. E vamos colocar com cuidado, ver que ele se molda todo o contorno. Ó. Não tenta fazer quina, tá? Corta sempre aqui, ó. Porque depois a gente faz a, essa outra peça aqui. Vou tirar esse excesso. ele para moldar esse canto vivo aqui usa um objeto arredondado eu tô usando a ponta do pincel porque se você usa alguma coisa que tem a ponta ela vai puxar o fio da fibra e aí danifica o material tá, tá todo preso vamos fazer o outro lado agora Estou cortando a rebarba aqui, ó, as duas juntas, tá? É só você ir passando a tesoura bem próximo. Agora é bom você deixar uma borda aqui, ó, um centímetro além do casco, para que a resina venha por cima aqui e escorra para cá, não fique o excesso lá na, na madeira, tá? Se você preferir, laminar essa parte toda, tá? Depois vem aqui, dá um acabamentinho com o lixo aqui para tirar, Porque essas pontinhas aqui, elas vão ficar bastante duras, tá? Quando a resina endurecer. Então é melhor a gente deixar para fazer por último. A gente lamina ele todo com a resina. Quando a resina endurecer, a gente dá um acabamentinho e vem aqui e faz essa parte. Tá uhum. Bom, vamos agora preparar a resina para fazer a laminação, agora a gente vai usar um rolinho, tá? Porque ele dá um acabamento melhor e a gente consegue deixar isso daqui com menos resina. Quanto menos resina a gente deixar nessa, nesse processo é melhor, tá? O que está impregnando no tecido já é suficiente para dar resistência e para impermeabilizar o, o casco. desapareceu todo o tecido quando a resina empregue no tecido o tecido fica transparente tá então o nosso objetivo é esse aqui ó Yeah. <sniffs> Toma cuidado para não entrar resina ali no eixo, tá? Deixa para fazer essa parte aqui no pincel. Pronto, selado Próxima fase agora é Vamos ele Lixar, dar um fundo e pintura ó, pra gente Cortar a rebarba que ficou aqui Você vai sentir que você pega Na fibra que ela não tem toque mais Não gruda mais na sua mão Se você introduzir o estilete Fizer um corte, ó E o corte sair limpo A gente já pode refilar aqui, ó. olha como é fácil, vai devagar para não cortar a madeira, o estilete tem que estar tá com a lâmina nova, tá? Se você passar o estilete aqui e não cortar, e repuxar a fibra é porque ainda não está no ponto certo. Isso você tem que ficar em cima e acompanhar. Porque se passar do ponto, você também não corta mais. Aí só com lixa para tirar, com lixa, com uma micro retífica, tá? Com um disco de corte. Com esse trabalho aqui de impermeabilização, a gente pode colocar qualquer tipo de madeira na água, tá? Principalmente a balsa, que muitos faladores aí dizem que não pode ir para água, que não serve para o multimodelismo. então assim, essas pessoas desconhecem a, a técnica certa de impermeabilização para madeira, tá? Passaram a vida inteira fazendo a mesma coisa e acreditam que isso é regra. Então assim, fazendo esse trabalho aqui, esse casco pode ficar na água aí por, por anos, sem ter o um menor problema. Tá, o que não saiu agora, a gente tira na lixa a hora que essa resina estiver bastante dura, daqui umas, umas 3, 4 horas... Bom, nós vamos fazer só a rabeta agora. Eu já cortei um, um tecido para colocar ali. Nessa parte a gente não vai precisar fazer aquele processo de, de colar, tá? É uma superfície plana ali e não, não vai ter problema. só isso aqui já é mais que suficiente Depois que essa resina endurecer, nós vamos cortar também a refilar, né? Igual foi feito no casco. Bom, seguinte, ó, eu, já, eu já dei uma lixada aqui para tirar aquela sobra que ficou, tá? De leve para não remover a resina. Agora eu tô usando o tinner e um pano tá? o que, que eu vou fazer? eu vou passar thinner em toda a parte externa do casco pra que isso? quando a resina catalisa e endurece a parte externa dela que fica em contato com o ar essa parte troca calor com o ar e não endurece completamente ela fica uma parte grudenta por fora da resina tá? isso daí se você começar a tentar lixar ou se você já vem com um processo de acabamento e pintura aqui, de maciamento e pintura ele não vai aderir totalmente a resina, então a gente elimina isso isso chama ataque tá? a gente elimina ele com o a gente vai molhando um pano bem úmido com o e remove isso tudo porque depois que a gente fizer isso eu posso lixar com, com lixa normal, sem ser lixa d'água Que a resina vira pó Ela não vai impregnar na lixa E não vai estragar a lixa tá? Apesar de que nós não vamos lixar Essa, essa fibra A gente vai lixar só na, no, Só nessa parte aqui para tirar a rebarba E um pouquinho aqui também Repete esse processo aqui dos dois lados do casco. E é isso.